Eu trabalho nessa empresa aqui, que é a BTCC. Nós estamos hoje com outros colegas, tanto da, da, da BTCC mesmo, quanto de outros call centers, querendo que seja atendido a nossa solicitação de entrarmos em quarentena. Porque a gente entende que a gente corre risco muito sério de insalubridade ali dentro. No momento do coronavírus, eles estão ocultando os casos. Até onde a gente sabe, já tem mais de 15 pessoas com suspeita. Tem cinco casos confirmados. Na minha equipe, eu tenho duas suspeitas. Pensando nisso, que a gente precisa proteger outras pessoas, nós temos família, nós temos crianças, idosos, gestantes em casa, a gente está pedindo que a empresa acate a nossa solicitação de, de quarentena. Mas a gente já só recebeu, até agora foi policial, e poucas informações da empresa. A gente, infelizmente, estava tendo que trabalhar até um certo ponto. Ontem teve uma manifestação. Hoje tá tendo outra. E a gente tá escolhendo não subir, não logar, não fazer nada, porque é contra a nossa saúde, é contra o nosso direito. Eu vou eu pedi demissão tudo, cara. A gente tem que falar com assim, todo mundo ninguém me ouve. A gente pegar a corona é, é inevitável. Fala ah, meu, eu tô na vida da minha banquinha, sabe? Sabe, levando numa brincadeira, assim, sabe? Começou lá em Goiás, na verdade. Uma reunião aconteceu a partir de um Instagram. E daí está espalhando, na verdade, todos os pacientes do Brasil que ainda fazem o atendimento. A gente está num momento delicado da história do Brasil. A gente não pode comparar com qualquer outra coisa que a gente já tenha vivido. Nos ajuda muito se engrossarem as denúncias na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e para o Ministério Público do Trabalho. Porque são 4.200 funcionários que trabalham em menos de 30 cm de distância um do outro. Não fiquem sendo ameaçados à toa. Façam a denúncia, porque quanto mais denúncia tiver, melhor é para nós e para eles também.